Oiê, gente linda! Eu sou a Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu vou mostrar pra vocês. Alguém sabe o que é isso aqui? É um origami, mas ele é muito divertido. Antes de falar o que é isso aqui, eu vou lhe mostrar como ele funciona. Pera aí. Ó. Viu como ele funcionou? Isso aqui, na minha infância, na minha época, eu conhecia como Poca poca É, pocapoca, poca Um brinquedo que a gente fazia com papel origami, né? É um origamizinho muito legal. Agora eu quero perguntar pra você como isso aqui era chamado na sua época, na sua região. Se você conhece esse brinquedo aqui, se você já fez, deixa nos comentários como é o nome, porque aqui na minha região é pocapoca. Poca. poca que é poca, confira lá no vídeo Sotaque Baiano, aí lá você vai saber o que é poca. E hoje eu vou mostrar pra você como é que faz esse origami simples, simples, muito, muito rápido, muito fácil, e você pode se divertir também, agora tem que ter força na hora de botar e papocar, viu? Então vem comigo que eu vou mostrar pra você como é que faz esse poca-poca muito simples. Eu vou fazer com uma folha A4, isso aqui é uma folha de, de propaganda que eu achei na rua e eu achei legal. E qualquer folha dá pra você fazer, desde que ela tenha um formato de A4 ou de ofício. É só você pegar a folha A4, dobrar assim no meio. Dobra no meio. Isso. Aqui virou. Você vai fazer um biquinho, igual quando você vai fazer avião. Aí o um biquinho bem juntinho unir as duas pontas. Do outro lado a mesma coisa, unir as duas pontas, pra ficar um pouquinho bem certinho, e unido as duas pontas você vai dobrar assim, dobrar assim. Depois você dobra ao meio só pra fazer uma marcação aqui. Tá? tá? pegando aí? Tá dando pra fazer aí? Aí você pega essa ponta, unha aqui. Pega a outra ponta e vem pra cá também. E você fez isso, tá vendo? Uniu as duas pontas aqui. E agora é só fazer assim. Olha como é simples. E aí vai ficar uma pontinha assim, ó. Um rabinho. É nesse rabinho, nessa pontinha que você vai segurar. Agora tem que testar, né? Eu vou testar aqui para ver se ele vai focar. funcionou, vocês ouviram? tem que botar bastante força no braço segurar nesse rabinho aqui não é nessa ponta aqui, é nesse rabinho segura bem na pontinha bota pra frente bota toda a força do braço e faz assim E para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários se você já fez esse brinquedo, se você já brincou e como é o nome dele aí na sua região. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Peraí aí que ainda foi muito fraco. De novo, de novo. Credo. De novo, de novo.